E aí pessoal do outro lado, beleza? Eu sou o Otávio e vocês estão no Leite com Biscoito. Eu dei uma sumida, mas na realidade não foi de propósito. Eu marquei muitas coisas agora para esse final de ano e eu acabei não conseguindo gravar vídeos para vocês. Não que eu não quisesse, eu juro, eu levei minha câmera, levei interpé, levei luz, levei o caralho em quatro em todos os lugares que eu fui e no final das contas eu acabava por não conseguir completar um vídeo que eu tenha começado. Eu decidi fazer esse vídeo pra falar muitas coisas que tem relação com o canal desde que ele começou. Na verdade é mais um vídeo de agradecimento, eu tenho muito a agradecer a todos vocês. Eu tenho que dizer pra vocês que eu. Há muito tempo atrás, acho que há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu tive a ideia de fazer um canal e eu fiz esse canal. É um canal que não foi pra frente porque eu não tinha, na verdade, muito incentivo dos amigos e talvez eu não tivesse tanta coragem quanto eu tenho hoje de estar fazendo esses conteúdos que são nada a ver, assim como eu, pra vocês. Eu definitivamente tenho muito que agradecer a todos vocês aí do outro lado eu faço vídeos porque eu gosto, principalmente porque eu fico feliz em ver vocês felizes. Então, definitivamente, um dos principais motivos por eu estar aqui é estar gravando pra vocês. E saber que vocês gostam, que vocês comentam, vocês fazem as experiências malucas que eu posto aqui no canal. Eu tenho muito que agradecer também ao pessoal que eu conheci em Bauru. Eu passei, antes do Natal, uns 3 4 dias lá com eles e foi incrível. Muito obrigada, Nana, muito obrigado Em, por ter me recebido na casa de vocês. Ter sido incrível os encontros que a gente fez e tudo mais com a galera. Eu também tenho que agradecer muito a minha amiga Plane porque esse fim um de ano eu passei no Rio de Janeiro. Era uma coisa que eu gostaria muito de fazer, queria muito me meus focos do Rio. E eu fui para casa da tia dela no Rio de Janeiro. E fui mágico e eu vou tentar. Eu acho que eu gravei uma coisinha ou outra com a câmera da minha amiga, porque realmente eu fiquei muito medo de jogar Melicom lá. E ia ser assaltado. Porque não, sério, sem é brincadeira. Eu tipo, vi uns dois arrastões, pelo menos, lá, e, tipo, foi muito. Estranho, assustador e engraçado ao mesmo tempo Mas esse vídeo na verdade é pra falar isso É pra dizer que eu amo muito vocês E eu tenho muito a agradecer a vocês E o canal ele, ele só tá indo na frente por conta de vocês mesmo Eu devo muito, muito a vocês, pessoal aí do outro lado que comenta, que assiste, que divulga para os amigos e que está sempre fazendo festa todas as vezes que tem coisa nova, mesmo eu sendo completamente atrasado e problemático e psicopata e psicótico e não consegui dar conta das coisas porque eu tento fazer tudo ao mesmo tempo e acabo atrasando tudo. De qualquer maneira, eu não esqueci de vocês, eu só não gravei porque foram várias sequências de dias e coisas ao mesmo tempo e eu sou muito desorganizado. Eu tenho muito que melhorar isso esse ano, pra conseguir botar tudo certinho e bonitinho em ordem. Mas eu prometo que vou trazer várias coisas novas e eu vou estar mostrando um vídeo por semana agora, certinho, bonitinho. É uma promessa que eu faço pra vocês e eu vou estar com o tipo, mesmo pra conseguir. Eu fiz esse um desenho especial pra trazer boas energias, porque... Apesar de não ser muito fã de Naruto, eu acho que o personagem é nem de caricato, um personagem muito divertido e sempre tá tipo, com o astral lá em cima. E é uma coisa que eu quero trazer pra esse novo ano de 2015. Então, Feliz Natal Atrasado e Feliz Ano Novo Atrasado pra vocês. Vamos construir, tipo, muitas coisas legais esse ano e fazer do canal cada vez melhor, porque o canal não é só meu, o canal é de vocês. Então, é isso. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E até o próximo vídeo, que vai ter conteúdo novo e conteúdo legal, e eu espero vocês, até lá, falou!